Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de começar fazendo três perguntas para vocês. O que Deus sabe? Aonde Deus está? E o que Deus pode fazer? Eu creio que se nós entendermos um pouquinho sobre cada uma dessas perguntas, isso vai fazer toda a diferença nas nossas orações, no nosso cotidiano, na nossa intimidade com Deus, pois nos sentiremos mais seguros a partir do momento em que entendermos o que Deus sabe a nosso respeito, por exemplo, porque muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos, nem nós sabemos o que se passa direito dentro de nós. Agora, quando entendermos a essência de Deus que é amor e que Ele está envolvido em cada detalhe da nossa vida, isso vai nos trazer segurança. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir, se caso ainda você não seja inscrito no canal, que você se inscreva agora e também ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhuma novidade, pois todas as semanas estamos colocando vídeos novos no canal. O texto que nós iremos nos embasar, ele se encontra em Salmos 139. Inclusive, se você tiver uma Bíblia perto de você, seria interessante se você pudesse abrir para nós acompanharmos juntos. Onde ali nesse texto nós encontraremos é, no mínimo três dos principais atributos de Deus. A onisciência, a onipresença e a onipotência. O prefixo ONI, ele é descrito em cada um dos atributos. onisciente, o único que é ciente de todas as coisas. E também o prefixo ONI está descrito na presença. onipresente, o único que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vamos ver sobre isso também. E também a onipotência de Deus. A totalidade do poder é o único que é, consegue ser todo poderoso. Somente Deus consegue ter esses três atributos. Por isso, nós vamos começar lendo no Salmo 139, do versículo 1 ao 6, ele descreve para nós a onisciência de Deus. O que Deus sabe? O que Deus sabe a teu respeito, ao meu respeito? Do 1 ao 6 diz assim, falando da onisciência de Deus. Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar.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 que Deus sabe a meu respeito? Aqui nós podemos compreender que Deus sabe desde as coisas mais simples, como levantar, como deitar, quando você espirra. Você já parou para pensar nisso? Que Deus está vendo você quando você se deita, quando você se levanta, quando você se senta em uma cadeira, quando você se senta no sofá na sua casa desde as coisas simples até as coisas mais complexas, como por exemplo, é, os pensamentos que vão vir ao seu coração ainda talvez no dia de amanhã. Deus consegue saber muito antes de você pensar o que você vai pensar. Porque talvez é, o ato de você deitar, de você levantar, como está de, como descrito ali no versículo 2, isso alguém próximo de você pode ver, as coisas externas, alguém pode ver a seu respeito, alguém pode saber a seu respeito. Simples gestos, agora as coisas mais complexas, como por exemplo, os pensamentos antes que venham à mente, isso só um Deus onisciente consegue saber. E isso é muito bom porque talvez muitas vezes você pensa: será que Deus sabe algo sobre mim? Será que Deus está interessado em saber sobre a minha vida? Sim, meu amigo, minha amiga, Deus conhece os mínimos detalhes da sua vida. Ele é um Deus onisciente, Deus consegue sondar o subconsciente da tua alma. Agora veja o segundo atributo de Deus e a segunda pergunta que nós fizemos no início do vídeo. Aonde Deus está? A onipresença de Deus? Como podemos é, entender um pouquinho sobre a onipresença de Deus? Do versículo 7 ao versículo 12 diz assim, ó, Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, nas profundezas,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 Olha que interessante isso, pois é, o ser humano, os homens, através da tecnologia, cada vez criam máquinas mais ágeis, carros mais velozes, jatos, pois o ser humano cada vez ele quer estar em vários lugares ao mesmo tempo, como se isso fosse possível. Mas somente Deus é atribuído desse poder. Só Deus consegue ter esse atributo chamado onipresença. Só Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como nós podemos entender isso? Porque talvez você que está me vendo agora e me escutando, você talvez mora no Brasil, e talvez você vai sair desse vídeo e vai fazer uma oração, vai conversar com Deus, e talvez lá no Japão tenha um japonês que também está orando no mesmo momento. Como Deus consegue, como Deus consegue estar é, pertinho de você, te escutando, te ouvindo? É, talvez te abençoando, e também alguém lá na Austrália, alguém nos Estados Unidos, alguém no Japão ao mesmo tempo. Será que Deus é, se locomove na velocidade da luz? Não. A única maneira de Deus conseguir ser onipresente é Deus estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é possível, pastor? É claro que isso é possível. É que a nossa mente consegue captar apenas um Deus é, sentado em um trono, como se fosse um, um ser humano. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus ele é maior do que todas as coisas. Inclusive Colossenses diz que todas as coisas estão nele. Então nós podemos perceber que para Deus poder estar em todos os lugares do universo é somente Deus sendo maior do que todo o universo. Então, é, é o Universo que está em Deus e não Deus no Universo. Essa é a maneira com que Deus consegue estar em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está na sua casa, Deus está no Japão, Deus está nos Estados Unidos. Deus está em todo o planeta, em todas as galáxias, porque todas as coisas foram feitas por Ele e nele. Por isso, Deus consegue te ouvir, Deus consegue me ouvir. Deus é atribuído dessa glória, Deus é atribuído da onipresença. Agora veja o terceiro atributo, a onipotência, o que Deus pode fazer? Qual o tamanho, se é que podemos assim utilizar esse termo, qual o tamanho do poder de Deus? Nos versículos 13 ao 16, nos dá indícios da onipotência de Deus. Versículo 13 diz assim, Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Quando nós pensamos em onipotência, o único que tem todo o poder, logo a nossa mente talvez é, imagina alguém muito forte, mas eu acredito que não se trata disso. Pois, se você pegar hoje o homem mais forte da Terra, mais forte do planeta, é, quando ele morrer, o que, que ele consegue fazer por ele mesmo? Quando o coração dele parar de bater, o que ele vai fazer por ele mesmo? Sabemos que nada. Por isso, eu acredito que é, nós podemos entender a onipotência de Deus através de algo chamado vida. Você, por exemplo, consegue plantar uma semente, plantar é, para que possa ser um dia uma grande árvore, mas nós só conseguimos plantar agora o poder de crescer. É somente Deus que dá. Deus é o autor da vida. Inclusive em João 10, 28, Jesus disse, Eu lhes dou a vida, ninguém tem poder de arrebatá-las das minhas mãos. Ele é o autor da vida. Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem o poder sobre a existência humana. Por isso esses atributos de Deus devem gerar tranquilidade em nós, e não medo, pois como já falei, Deus a essência dele é amor, que isso possa gerar tranquilidade, paz ao teu coração, quando você talvez dobrar o joelho para orar, você saber que Deus conhece a, a, a angústia às vezes da tua alma, o sofrimento às vezes, as preocupações da vida, Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar e os nossos pensamentos antes que venham à nossa mente, e entenda que o propósito de Deus não é punir você pelos seus atos, mas sim que você entenda o quanto Ele está próximo de você, Enquanto eu entendo que Ele está próximo de mim, para que chegamos a um arrependimento das nossas falhas. Inclusive no final desse capítulo, Ele diz, Sonda-me, Senhor, conheces os meus caminhos e, e vê se há algum caminho mal em mim. Então o desejo do salmista era que Deus pudesse ajudar ele através dos seus atributos. Veja o que diz em Gálatas 4, no versículo 9, uma expressão tão linda. Diz assim, Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Você viu a diferença entre conhecer a Deus e ser conhecido de Deus? A expressão ali é que existem algumas pessoas que parece que são mais íntimos de Deus, não que Deus tenha preferido, Deus não faz acepção de pessoas, mas eu consigo imaginar Deus talvez falando para os seus anjos, você está vendo o meu filho lá na terra, você está vendo a minha filha lá na terra, são meus escolhidos, são meus filhos amados, ser conhecido de Deus, você é conhecido de Deus, você não está sozinho, pois às vezes tem pessoas que sofrem com muitas dores, muitas angústias na alma por terem sido abandonadas durante a infância, mas só que Deus, Deus ele está comprometido em te conhecer, a Bíblia inclusive vai nos falar que pode até uma mãe esquecer um filho, mas Deus jamais vai esquecer dos seus Deus nunca vai esquecer de você. Ele está aí agora, sondando a sua alma. Ele sabe o que você precisa. E talvez Ele quer ouvir da sua boca uma oração de confissão, de renúncia. Dizer, Senhor, eu me rendo. Toma conta da minha vida a partir de hoje. Cuida dos meus, cuida dos meus familiares. Nada, absolutamente nada, fugiu do controle de Deus. Ele é o detentor de todo o poder. Ele sabe todas as coisas. O teu Deus está aí agora, do teu lado.